Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Recordações da Mediunidade Uma obra de Ivone do Amaral Pereira Capítulo 10.3 O Complexo Obsessão Terceira parte no antigo Centro Espírita de Lavras, tive ocasião de presenciar os mais estranhos e sensacionais casos de obsessão de que tive conhecimento. Disse-ia aquele núcleo especializado em tais casos, dada sua legítima feição de santuário, onde as repercussões do mundo não encontravam eco. O leitor certamente se lembrará do volume Dramas da Obsessão, cujos personagens centrais foram ali socorridos. Alguns daqueles casos se apresentavam grotescos, mesmo tocados de humor. Outros, dramáticos, incuráveis, que os guias espirituais do núcleo desenganavam de imediato, recomendando, todavia, preces continuadas e tratamento de passes, que certamente beneficiariam os infelizes perseguidos e seus perseguidores. Formaria um volume os numerosos casos que presenciei ali e em outras localidades, nos quais tive ocasião de interferir, quer como médium, quer como conselheira. Citarei ainda alguns destas páginas, visto que estudamos uma tese e não será perdida a observação que fizermos. De certa feita, pela mesma ocasião em que se passou o caso antecedente, certo jovem de 18 primaveras, também natural da zona rural daquela tradicional cidade mineira, foi levado ao dito centro espírita por um seu irmão mais velho, que desejava curá-lo das peraltices que vinha praticando. O jovem, a quem chamavam Joãozinho, saltou, então, imediatamente para as cadeiras vazias do salão, equilibrando-se nos rebordos do encosto das mesmas, frágeis cadeiras de palhinha, que não suportariam o peso do volume sem virar, se não ocorresse o fenômeno de levitação, espontâneo e belo. O jovem ia e vinha pelos rebordos do espaldar das cadeiras como equilibrista no arame, no picadeiro de um circo de diversões. Este mesmo obsidiado exibia-se em mímicas, caretas espirituosas e piruetas típicas, espojando-se no chão e coleando qual serpente, ou caminhando sobre as mãos e com as pernas para cima, saltando e pulando graciosamente, quando, no seu estado normal, era modesto e bizonho como legítimo camponês mineiro que era. Para sua cura, no entanto, não foi necessário nem mesmo o trabalho de sessões práticas. Afastada a entidade intrusa pela ação do passe, aplicado com poderosa corrente magnética de quatro médiums, e comunicando-se a mesma pelo médium de incorporação, que sempre havia à mão para caso de emergência, identificou-se como um pobre equilibrista de circo que simpatizara com o rapaz e ensinava-lhe a própria arte, desejando retirá-lo da enxada para labores menos rudes. O paciente foi igualmente curado com facilidade, visto não se tratar de obsessão odiosa, e sim de fortes atuações amistosas do invisível num admirável médium de efeitos físicos. Este, por sua vez, libertado do seu amável professor, declarava que assistia tudo quanto praticava, mas não podia evitar coisa alguma. Envergonhava-se do que fazia, tinha medo dos impulsos que o obrigavam a tais artes e se esgotava muito, sentindo-se ao quebrado de forças. Não se tratou, no entanto, de um desenvolvimento mediúnico, obedecendo-se às instruções dos mentores espirituais. O paciente não se interessava pelo espiritismo, sentia mesmo pavor pelo que consigo se passava, acreditava-se possesso do demônio e não possuía condições morais para o cultivo da sua prodigiosa força psíquica. Abrir as comportas de tal mediunidade em semelhante indivíduo seria expô-lo às hordas obsessoras e talvez aos próprios aproveitadores terrenos, que poderiam explorar-lhe a qualidade. Foram recomendados passes apaziguadores. A força mediúnica quietou-se até a segunda ordem. E viu-se depois, certa noite, no amplo salão do centro, novo edificante fenômeno de levitação, verificado com outro obsidiado, espontâneo como o primeiro, sem quaisquer provocações. Certo cidadão natural da cidade mineira de Formiga, o Sr. Joaquim V. era pequeno fazendeiro ou sitiante e vivia passidamente nas suas lides bucólicas. É de estranhar como os obsessores nutriam preferências pelas pessoas do campo, pois, por aquela época, numerosos eram os casos afetando homens e mulheres das zonas rurais. Aquela personagem, porém, tornando-se presa dos maus espíritos, recorreu ao centro espírita de Lavras a fim de solucionar o seu angustioso problema. Ali chegando a hora do expediente mediúnico, creio que o obsessor mais galhofeiro e folgazão que propriamente mau, resolveu mostrar as próprias habilidades, certamente supondo infundir admiração e respeito aos circunstantes. Mal chegou ao salão, o pobre homem, Sr. Joaquim V, sobe a parede, dá três ou quatro passos na mesma, acima do nível do soalho, repete a prueza várias vezes, equilibrando-se de cada vez em sentido quase horizontal, rindo-se a bom rir amorosamente convidado a descer e a não repetir a façanha, sob o respeito de uma concentração rapidamente organizada pelas pessoas presentes, atendeu facilmente, encaminhando-se voluntariamente para o posto mediúnico, parecendo previamente informado de que deveria ali penetrar, como se conduzido pelos assistentes espirituais. Pelo médium JP, Sempre presente para trabalhos de tal natureza, como que especialista, identificou-se o galhofeiro como o Chico da Porteira, compadre do enfermo que se queria fazer lembrado porque se sentia esquecido pelo velho amigo. E conscientemente declarou com naturalidade edificante. Não, eu não quero fazer nenhum mal ao meu compadre, pois até gosto muito dele e por isso estou aqui. Mas há tanto tempo que eu morri, ele nunca me deu uma oração, não me deu nem uma missa, nem um terço, e tanto pouco caso me doeu. Então, faço isso para que ele se lembre de mim. Encantada com o teor da comunicação, perguntei ao comunicante, servindo-me do direito de observação facultado pela doutrina. E como é que o senhor age para fazer o seu compadre subir à parede? Ora, ele é leve. Eu gosto de brincar. Tomo o braço dele e digo, vamos brincar um pouquinho, meu compadre. E ele vai comigo. Isso me diverte. Em seguida, virando-se para o compadre, que, já quietado fitava o médium com os olhos estarecidos. Mande celebrar uma missa para mim, compadre. Deixe de sovinice. Eu sei que você tem o cobre. Evidente era que o galhofeiro conservava a crença católica romana em Além-Túmulo, pois exigia a missa como proteção ao novo estado em que se encontrava, e absolutamente não sabia explicar o modo de agir para conseguir a proeza do seu estimado compadre subindo a parede. O certo, porém, era que ele produzia fenômeno de levitação idêntico aos de suspensão do mais pesado do que o ar, como aqueles realizados com mesas e poltronas pesadas. Envolvia o amigo nas próprias forças fluídicas e o mantinha equilibrado no ar, embora se tratasse de fenômeno de curta duração. Talvez até mesmo fosse dirigido por outras entidades mais experientes, interessadas em despertar a nossa atenção e nos obrigar a estudos mais acurados do Espiritismo. No mundo espiritual onde o senhor vive presentemente, ninguém o advertiu de que não deveria atormentar assim o seu compadre? Interroguei ainda, procurando informações doutrinárias. E ele respondeu com a mesma naturalidade. Que mundo! Eu vivo no meu sítio mesmo, no sítio dele, onde costumo passar dias e dias aqui, ali, e a colar, passeando. Não fui para nenhum outro mundo não, e até tenho muito medo desses assuntos. Por isso, quero a missa e as rezas dos meus amigos. Não sei se o senhor Joaquim vê, atendeu ao pedido do velho amigo passado para o além. O que sei é que, uma vez curado, aliou-se às hostes espíritas e regressou à sua terra natal procurando estudar a admirável doutrina dos Espíritos. Quanto ao prazenteiro amigo, Chico da Porteira, recebeu ele as preces sinceras do Centro Espírita de Lavras durante muito tempo. E o médium JP, por ocasião da primeira comunicação daquela entidade, ouviu estas expressões do Sr. Joaquim V., as quais todos nós interpretamos como atestado de identidade do comunicante. Nem a morte pôde com o compadre Chico. Ele sempre foi assim estonteado e brincalhão. Deus o tenha na sua guarda. Esta foi, de certo, a primeira oração dedicada ao amigo que não o esquecera depois da morte. Também tivemos obsessões violentas no mesmo centro, as quais consumiram um ou dois anos para serem resolvidas, exigindo do nosso esforço uma dedicação sem limites, e outras incuráveis que nos extraíam lágrimas do coração, tal o pesar por vermos, de um lado, o obsidiado sofrer o próprio inferno em situações torturantes que o próprio gênio de Dante Alighieri foi incapaz de conceber, e, do outro, a inclemência do obsessor, que, irredutível, não se resolvia a renovação de si mesmo para a dupla vitória, sua e da sua vítima, vitória que o céu contemplaria jubiloso. Muitas vezes, porém, conseguíamos vitória sobre o obsessor. Todavia, o obsidiado, uma vez liberto do algoz, resvalava novamente para a indiferença ou para os excessos de natureza inferior, descurando-se da própria redenção à luz do Evangelho, e era novamente tragado pelas forças inferiores por se afinar intransigentemente com elas. Era, pois, obsidiado, porque queria ser. Como bem se percebe, em tais casos não existiriam, certamente, perseguições oriundas de velhos ódios do passado, mas incúria no cumprimento do dever perante a harmonia da lei divina, pois o obsidiado, possuindo forças mediúnicas acentuadas, atraía para si companhias prejudiciais do mundo invisível por meio do mal proceder diário. Nesses casos, não haverá possibilidade de cura, porque esta depende da reforma geral do paciente. Dois exemplos citaremos ainda, ambos colhidos das recordações dos nossos labores mediúnicos. Foram dos mais penosos e bastarão para ilustrar o calvário que o médium palmilha na sua odisseia de intermediário entre as forças de dois mundos a jovem Marta G. R. consorciara-se, ao que se dizia, por muito amor, com seu primo PSR. Cerca de quinze dias depois do matrimônio, no entanto, a desposada sentiu-se mal, afirmando que um vulto masculino se aproximava dela durante a noite, por meio do sonho, e amarrava-a totalmente, enrolando-a fortemente com cordas dos ombros aos tornozelos. Impressionava-se muito com tais sonhos e passara a viver assediada por terríveis angústias e pavores. Se a família de Marta procurasse tratá-la pelo psiquismo, logo aos primeiros sintomas do mal, talvez que este pudesse ser remediado a tempo. Mas, em vez de encaminhá-la a um centro espírita, seu marido levou a a um consultório médico. O mal progrediu rapidamente, não obstante os medicamentos prescritos, e, dentro em pouco, a pobre senhora tornou-se inteiramente tolhida pelos amarrilhos de cordas. Passou a viver retezada, braços colados ao corpo, endurecidos, como se as cordas invisíveis os tolhessem nos movimentos. Nada podia fazer, porque... Dizia, estava enrolada com as ditas cordas. Dificilmente se sentava e caminhava arrastando os pés como se realmente os tivesse atados pelos tornozelos e, para alimentar-se, necessitava que outrem lhe levasse a iguaria à boca. Assim mesmo era que dormia retezada. Para higienizá-la, era necessário o um concurso de três ou mais pessoas, as quais só com extrema dificuldade o conseguiam. Finalmente, a jovem deixou de falar, tornando-se muda. Então, levaram-na ao Centro Espírita de Lavras, provindos de certa localidade às margens do Rio Grande. Tratava-se, como bem se percebe, de uma obsessão exercida pela sugestão ou hipnose durante o sono, tipo dos mais graves que conhecemos. A obsidiada se entregava sem tentar reações, pois, com efeito, difícil lhe seria reagir contra uma força maléfica de tal natureza. Feita a consulta aos assistentes espirituais do núcleo, foi declarado por estes que o mal era incurável, tipo de obsessão odioso, por vingança de ofensas passadas e ciúmes passionais, e que a paciente sucumbiria ao dar à luz, pois se encontrava nos primeiros meses da sua primeira gravidez. Mas que nem por isso a abandonássemos, cumpria assisti-la com um tratamento de passes constantes e instrução evangélica e que perseverássemos em súplicas pelo obsessor, porque não seria vão o nosso esforço. Seria sementeira caridosa para florescências futuras e alívio do presente. A jovem Marta era órfã de mãe. Bem cedo, o marido cansou-se de viver junto da esposa inútil. Desinteressou-se dela e da enfermidade. Estava, porém, o pai amoroso e cheio de compaixão. Ainda assim, a situação era insustentável e a enferma foi internada em conhecida casa de saúde e espírita, onde recebeu tratamento médico e espírita adequado, mas em vão. O obsessor jamais consentiu em algo dizer a nós outros porque tão odiosamente agia. Limitava-se a declarar que a jovem lhe pertencia, que era sua esposa e não do outro. Assistia às sessões, apossava-se do médium, era nitidamente visto pelos médiums videntes, que o distinguiam como varão jovem, elegantemente trajado conforme o início do século passado, com punhos de rendas, mas cujas feições duras denotavam ódio imoderado. Nada houve que o convencesse a nos dirigir a palavra e sugestionava a enferma para que, como ele, se tornasse muda e nada dissesse a respeito do caso. E, com efeito, a paciente sucumbiu na época do seu sucesso. Não havia condições físicas para o nascimento da criança e, porque se tornasse muda, não foi possível saber o que sentia tornando assim impossível que tentassem uma operação cesariana. Piedosos, respeitando o terrível passado espiritual daquela sofredora Marta, os guias espirituais se furtaram às explicações que desejaríamos obter. Aliás, eles somente costumam narrar os grandes dramas vividos por seus pupilos em romances ou contos de alta moral. Como o médium, porém, possui poderes vibratórios capazes de captar o noticiário que esvoaça na aura dos espíritos e aos comunicantes, e como não lhe foi ordenado que guardasse segredo no presente caso, porque a humanidade precisa conhecer essas impressionantes verdades a fim de meditar sobre elas, Descobrimos que o móvel da terrível possessão for o adultério feminino praticado em existência passada, adultério que o esposo, ultrajado, amoroso, mas ciumento, não soubera perdoar, e como adultério interpretando também o atual matrimônio de Marta. Por sua vez, esta teria prometido fidelidade ao antigo esposo no intuito de se livrar da sua perseguição antes da atual encarnação, ou seja, durante o estágio de ambos na vida espiritual, sem contudo cumprir a promessa por circunstâncias prementes do próprio estado de encarnação, e agora, durante o sono, com a consciência pesada e certa da culpa, entregar se ao castigo, sem tentar reação. Quanto ao nascituro, que certamente sofreu reflexos vibratórios, parece-nos haver-se complicado em drama do passado, pelo menos assim nos autoriza a crer em vista de casos congêneres descritos em obras mediúnicas já do domínio público. Contudo, jamais obtivemos instruções positivas a respeito do mesmo. Interrogará o leitor... Como tais casos podem acontecer dentro das leis superiores do amor, estatuídas pelo Ser Supremo? E a resposta virá simples e concisa. Tudo isso será consequência de infrações às mesmas leis, efeitos lamentáveis de causas lamentáveis, frutos do livre-arbítrio mal orientado de cada um. Finalmente, registraremos a última ilustração retratando os terríveis dramas da vida real de que a Terra é cenário e onde contemplamos o choro e o ranger de dentes resultantes dos maus atos por nós praticados. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.